Um repetente, choquei, o meu amigo Slider, dos tipos da Vasco da Alemanha. ele já tinha trazido uma série 5, não era? 535, já. Yeah. Uma 35, yeah. até demos ali um Slider ali na Verdade, <risos> verdade. Estava bem bacana e este gajo é daqueles que chumba, Dizem, tem que virar à segunda volta já está a repetir. Mas hoje traz aqui uma coisa que o caracteriza, que o homem sempre foi um homem de ondas. Eu falei no vídeo da 35, yeah, exemplo falei do no Foi homem e da outra vez trouxe um fumarindo, mas agora para se redimir, ai Ai, que barulhão, Zé! Para de mim, redimir... é, tem que meter uma, uma, uma acima para a gente só ouvir. Para de mim trouxe uma onda, Ondinha, yeah. com barulho a macho, rotação a macho, que é o que te caracteriza, onda é onda. Nem mais, né? Podes fugir o que quiseres, mas vais sempre lá parar. Não, não, não, não, eu admito, eu admito, não, não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Nada. Bem, vocês agora vão ficar por aí, que já, pelo barulho vocês já viram que isto canta. Eu vou vos deixar só mais um cantar, só a endireitar o carro. Só mais um cantarzinho. Subscrevam já, deixem já o like, que o homem já vai dizer... Até dói! Até dói! <risos> E vindo aqui ao canal, Obrigado. ao canal, olha diz-me primeiro que pancada é esta, que carro é este? Que ano, versão, modelo, conta isto? A, a, a história é comprida, vou tentar uh, reduzir um bocadinho, Sim, tá fico bem? Sim, é, rápido, Isto é assim, eu ia muitas vezes ali à feira do relógio com o meu pai, e o meu pai sempre que via um Datsun 1200, foi o meu carro dele, uh, dizia, epa qualquer dia, é para qualquer dia, aí olha ali, tão giro qualquer dia. E eu, no aniversário dele aqui há 3 anos atrás, uh, ofereci-lhe um DATZO em um é fiz, fiz a top. réplica uh, de uma fotografia que ele tinha, é é pá, top deste top. já vou agradecer uh, ao Márcio, um rapaz do meu bairro que me ajudou, ajudou a, a pintura, a restauração do Dados ah, um todo. Um dia eu disse, não, desculpa lá, o carro é teu, tu vais no teu carro, eu também gosto muito de conduzir. Vou no meu. Eu vou no meu, vou agarrar <risos> e vou fazer um... Para mim, então, um dia, em trabalho, estou a passar ali na Volta da Pedra, que é onde é a oficina do Nelson. Sim, sim, sim. E vejo este carro ali num descampado já tipo... Ninguém me quer. Meio morto. Ninguém me quer. Já meio morto. Ah, carro... Entro na oficina, e assim, olha, eu assim, olha-me este gajo. <risos> é pá, queres vender a carroceria É pá, vende, na boa, aquilo era um carro de autódromo que eu tinha e tal. está uh, bem, então olha, comprei o carro. É pá, pronto. Esquece. E isto é o quê? É uma free aqui É um AG. É, é a terceira, é, terceira fase. 1.300? Mil, do 1.300 de origem. De origem, ok. E se traz isto, ah, isto de origem a é quê? 50 cavalos? 60 para aí? Não? Para aí. Ah, aí? 1.300 carburador, porque nem sei dizer a cavalagem de origem, mas I, já é para aí. Isto é... 55 cavalos. Isto verdade. é extremamente leve. Quanto é que isto peça, ah, Sérgio? Agora, 750 kg. Ah, já o foste pesado? Já. Ok, 750. 750. Olha, a nível de... O que é que lhe fizeste? É para restarei todo, todos, todos, todos, todos. O carro. É pá, eu vir obrigada a ter que comprar tudo e é para fazer de novo, agarrar-me na cabeçaria e fazer tudo outra vez. Tive que fazer tudo outra vez. E estamos aqui ah. a chegar à Alemanha, né? Podemos experimentar a mecânica antes de dizeres o que é que ela tem. Claro. Está Vamos ouvir ela a gritar. que Esta grita. Descafinelo. põe o tambores. Bom, esta cena do ponteiro e lá para baixo da rotação é, é uma cena Passa do céu É do caraças é. mesmo, é do caraças é. mesmo. Tenho VTI, tenho pastilhas e discos como deve ser e tenho malha de aço. Pá, nada também do outro mundo. É? Antes mais, quem é que fez esta mecânica toda, este trabalho, este trabalho todo, como é que funcionou? O Nelson. Foi o, o, o Nelson? O Mel Nelson o... Motorsport. O Nelson onde é que fez aqui? Eu estou farto de chatear esse, esse gajo, que ele mora muito perto de mim e não me traz carros para filmar. O que é que isto tem? da mecânica. Pá, para barrar assim está direto. <risos> para barrar assim está direto. Escape direct de 63? 63? 63. 63, 63, 63 yeah. Escape direct 63, tem os coletores high-tech. 421? 421, Foi até o Nelson que disse que, pá, que seriam os melhores para Indicável. aqui. Uh, Tenho depois tudo de 70, a borboleta, speed factor e scan. 4, 2, 3, 2, 3. Tudo 70. Tudo 70. Ar, muito ar para os ondas que querem muito ar. Yeah, puxado lá abaixo, lá, lá como eles gostam okay. e tal. Isto da mecânica é um 18Q? C4. C4. É um okay. C4. Yeah, yeah, é um C4, zinho tem o pistãozinho VTI PR3. Okay. Né? Okay. Tem... Biela Stock? Biela Stock, sim, Biela Stock. Uh, tem tem a, a tal maravilhosa, que como eu te falei há pouco, a junta Fel Pro, que... que... Precisa mesmo. Para aguentar a temperatura. já. Yeah. Para, para, para aguentar a escáfia! É basicamente em baixo é isto. Não, não tem tem uh, os defletores para andar no autódromo! E... Sim, sim, para o óleo e não andar ali é feito uh, maluco. Basicamente é, é isto. Tem muitos pormenorzinhos, mas uh, no grosso é isto. Em é nível um, de cabeça? Cabeça trabalhada, tenho os chapéus, chapéus, molas. É tão bom, não é? É. Que é <risos> BAM! Caraca, chegou. Brutal! E as, as camas são quais? A uh, States 3? A A yeah. uh, é a mesma aguda. Yeah, yeah, yeah. É a mesma so, aguda. altas mesmo. Yeah. Yeah. Tanto que ele está a ligar, às 6. Às 6 só, sim. sim. E depois o faz LC... até quanto? 9. Uh, faz 9,100, supostamente. Yeah. Distribuidor original? Uh, original, sim, sim. Cabos de velas. NGK Os cabos, a vela e as bombas de gasolina. Estava a dizer que tens duas. Tenho duas bombas de gasolina e tenho um depósito auxiliar aqui na mala. Deve-se ouvir. Ouve-se bem. No vídeo que não sei se houve aqui. Quais são as transmissões que tem? Com a origem. Com a origem. É o, o vir, está... falso, a intenção do carro bem. não é andar na rua, a intenção do carro é mesmo um autódromo, é um encontro de clássicos, é, é muito raro... Só um carro daquele é... carro de fim de semana, yeah, né? yeah, yeah, yeah, yeah, é mesmo a yeah. carro mesmo. Yeah. <risos> oh. Até agora vamos a, a números, quantos cavalos é que isto tem, para finalizar o vídeo? Epá, o LSI... Foste afinar no LSI? Fui ao LSI, exato. Um, ele fez-me um mapa... 235 cavalos às 8000. Às mil? E depois... Um, reafinou, ali deu ali mais um toquezinho. E estamos a apontar para os 240 e qualquer coisa. 240 cavalinhos em 700 kg Em 700 kg <risos> Muito importante, estás a ver aquelas bilhas ali? Sim, aquelas são falsas. Sim, mas eu vou montar uma verdadeira. Pronto, oh, até vai. aí temos repetir. Vou montar uma verdadeira. Yeah, yeah, Combinado, yeah. foi para, para finalizar. Só a dica: a dica, yeah, yeah, yeah. yes. Enquanto com a devida autorização do dono, vamos fazer aquele arranquezinho da praxe, tem lá um olha, seja o que Deus quiser. Deixa-me só, deixa só dizer-te uma coisa, aproveitar aqui que o pessoal ficou para o fim. Uh, epá, tenho pena de não teres trazido o gil, porque eu acho que isto com um toquezinho, uma martelada, <risos> na, ali na, na linha do Andame. acho que Acho que isto ficava certamente melhor. Uh, e pronto, olha, segundo vídeo. 1800 no mapa, muito obrigado, Yuri. Obrigado, eu.